E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, 2022 Bom, já há um tempo, já há um tempo eu faço esse vídeo, né, toda vez que entra um novo ano Eu acho que já faço isso aí desde 2018 ou 19, não sei Eu faço um vídeo é, jogando o GTA Online no Playstation 3, mas, mas, todos nós sabemos, né, que houve aí um rompimento, fecharam os servidores, como pode, né, mano, tanto jogo mais antigo, até mesmo da Rockstar, eles não fecharam o servidor, eu acho que o GTA, ih, travou, o GTA é, 4, né, Ainda é, lá com o servidor aberto e, pô, GTA 4 é complicado Mas eles decidiram Fechar os servidores aí Do, do, do GTA no, no Playstation 3 Bom Seguinte galera Por que eu tô fazendo esse vídeo é, Sabendo Que os servidores estão fechados Primeiramente Eu vou tentar Entrar aqui né, com todo Acho que todo mundo que depois do dia, né? Foi dia 15 ou dia 16? Foi dia 15, né? 16, né? Depois do, do, do update, né? Que fecharam o servidor. Engraçado, né? tirar, né, mano? Daqui, ó. Vamos tentar entrar aqui. Ó, é... Vou tentar entrar aqui uma sessão apenas por convite. Vou tentar entrar. Vamos lá. Vamos ver. Os arquivos necessários para jogar vegetação não poderão ser baixados do serviço da Axie Games. Por favor, volte para... Novamente mais, mais tarde. Ah, é, é assim, é? Manda é voltar mais tarde? Já era para estar a mensagem ali dizendo que... Que isso não é possível. Vou tentar entrar numa sessão solo. Bom, galera. Esse vídeo aqui vai ser... Mais um... uma recomendação para você aí que... É, ficou triste porque o servidor, os servidores foram fechados, ainda não sabe quando que vai pegar um Playstation 4, né? Agora você vai poder só jogar no Playstation 4 no PC é, e na nova geração, né? Agora, né? Que vai sair Playstation 5, Xbox, é, Series X e você tá triste e... com saudade do jogo. Eu sei, eu sei, bom, eu peguei, eu comecei a jogar o GTA no Playstation 3 no dia do lançamento, lá em 2013 é, Então eu joguei a campanha, depois veio online, pra quem não sabe, a Rockstar, ela, ela disponibilizou primeiramente a campanha no lançamento Depois que foi em outubro, foi em setembro, eles lançaram em setembro, no outubro ou novembro, não lembro muito bem é, Veio online, né Veio um online Então eu joguei, nesse tempo, antes de chegar online A campanha do jogo E pelo menos, no mínimo, eu zerei o jogo, certo? Eu zerei o jogo Depois eu fui pro online, joguei bastante online Aí eu voltei para fazer a platina do game Que é fazer o 100% E o que eu recomendo para vocês, galera? Bom, se você não pegou todos os troféus você não fez tudo no, no, no, no online E você não é um cara muito ligado em troféu e tal é, Mesmo assim eu recomendo você ir para a campanha do game Eu joguei esse jogo é, inteirinho, fazendo as missões, tudo Eu joguei ele duas vezes Eu platinei ele no, no Playstation 3, lá no início, quando lançou Ficou no segundo ano, no, no, no, no primeiro ano, né? Lançou no, no, dia, no ano seguinte, eu platinei. E depois no PlayStation 4, né? E depois eu demorei até pra platinar no PlayStation 4 porque eu transferi a conta e ficou aquele troféuzinho, né? Que caía só o do online mesmo, de, de. O troféu de. Como é que chama aquele troféu lá? De nível. E depois eu fui fazer, depois resolvi fazer. O GTA Online, então a campanha assim, do, começando do início ao fim, eu fiz duas vezes, e algumas coisas eu, eu vi quando eu tava jogando o, no PC, né, fazendo vídeos com curiosidades e testes e tal, e cara, o jogo tem tanta coisa, mas tanta coisa que eu duvido você a tipo assim jogando você presenciar tudo o que o jogo tem né as miscelâneas os segredos e tal os Easter eggs é muita coisa então cara você que tá com saudade aí de jogar jogava muito GTA online e talvez você nunca jogou a campanha nunca teve paciência para terminar eu conheço pessoas que compraram GTA e só jogaram online se quer jogar a campanha. E a campanha, cara, é maravilhosa, mano. É rica, é... É, é sinistra. Então, como eu, eu falei, talvez você não seja um cara muito ligado em, em, em pegar troféu, em platina, mas, cara, mesmo é, não dando mais se você não pegou todos os troféus do online, mesmo não dando mais o a platina do jogo, porque, cara, é, é difícil, assim. Por, talvez você... Jogando assim, é sem pretensão. Você pegou alguns troféus no, no online, mas tem um troféu ali que você vai ter que ter um amigo, porque tipo, você ganhar todos os modos. Aí tem aquele lá você tem que ganhar dado é golf. Talvez você não tenha jogado golfe, dado, corrida de aviões, é, é que, queda de braço. Talvez você não tenha feito isso. Você não tenha pego esse troféu, né? Então talvez a sua lista do online, que é até grande, não, não esteja é, completa. Pra você ter a platina, pelo menos, do GTA. Mas mesmo que você não, não consiga a, a platina do game, talvez não seja seu objetivo, você não curte fazer é, a platina, eu recomendo você fazer o 100% na campanha, mano. Que é pegar, é, fazer as missões secundárias, as estranhas e doido, que é bem legal. É, tem o Franklin, com Michael, com Trevor Você, por mais que coletável, para muita gente é, é entediante, é chato Muita gente dropa, né, nessa questão de querer platinar jogo por conta de coletável no GTA Tem bastante Tem lá as, as peças da nave Que depois que você pega, você vai liberar um carro É, porra, tem a missão do, do, do Epsilon, que é bem legal você fazer também e, tipo, se você alcançar o 100%, eu não sei no Vice City ou no GTA 3, eu sei que no, no GTA Sandestrain, se você alcançar o 100% do jogo, você tipo, tem ter um bônusinho. E, e no, no, no, no GTA 5, tem também, se você é, alcançar o 100% do jogo, é, se você for lá no, no Mount de, e a, a, acho que meia-noite, chovendo... Acontece uma algo bem legal lá que só depois que você consegue o 100% do jogo que você vai ter o o, a, o privilégio de ver, né? Você pode ver no YouTube, mas jogando é outra história. E tem os lances das cartas lá da Leonora Johnson lá, mano. Você descobre o que, o que aconteceu com ela. É tem alguns troféus de, de que vai desafiar você um pouquinho. Que é o de faca, que você vai ter que passar entre os prédios aí de Los Santos, nas pontes. Pegar um guiazinho aí é, é, é tranquilo. É só você ir do início ao fim, para depois não se perder, né? Porque quando você pega essas paradas, não fica marcado o que você pegou, é complicado. Então eu recomendo você, tipo, começou, termina. E faz o 100% pelo menos na campanha, cara, pra você ter o 100% você jogou o game uma coisa você é, falar outra coisa você jogar tipo eu, eu não falo tanto de jogos né não falo não, tipo não sou um cara que fico dando opinião é, sobre jogos análises as coisas e tal né no meu canal mas mano os jogos que eu pego eu jogo velho tipo eu vou até o fim é, pegando tudo jogando tudo e tipo o que eu não entendi da história eu procuro um vídeo no YouTube para entender melhor e, e é isso que, que, que me satisfaz tá ligado então de nada eu pô, jogava o GTA Online ainda pô fechou ficou, fiquei muito triste com as pessoas ficaram bastante tristes quando fecharam o o the Last of Us né um online né que do, do PlayStation 3 eles fecharam o servidor e provavelmente GTA que tem muito mais jogadores deve ter muita gente aí com saudade e aí tentando comprar um console novo para poder jogar é... mas enquanto isso não acontecer entra na campanha bom esse aqui é o meu segundo PlayStation 3 então o PlayStation 3 meu primeiro PlayStation 3 que eu joguei que eu zerei que eu platinei ele ele foi... Eu vendi ele, eu peguei ele de novo. Então, não tenho save. Também não salvava na nuvem na época. Por mais que eu tinha a plus. Não salvava na, na nuvem. Então, esse jogo aqui... Vocês podem ver aqui, ó. Que eu só tenho duas missões, né? Duas missões aqui. Que é a primeira e a segunda. E... É... 100% ali... Aí é, eu essas paradinhas que você pode fazer em todas as missões, são várias missões, né? Que é tentar pegar ouro, né? Que também vai dar um troféu, se você pegar, Acho que 70 missões, ou 70% das missões, não sei... Acho que 70 missões, você vai conseguir pegar ouro. Como eu tô no controle do Playstation 5 aqui, eu uso do... O controle do Playstation 3, que eu acho uma merda... Eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês a platina aí do, do GTA no Playstation 3. Gal, alguém me ligar de novo, porque depois que você entra no jogo, o, play, o botão Home aqui não, não dá pra você acessar, velho. É bizarro, mano. Precisa de um controle do Playstation 3. Pareceu aqui minha última platina, que foi Sekiro. Shiron dies Twice. Ó, vamos lá, galera. No GTA, deixa eu carregar aqui, que são muitos jogos, mano. Pera aí... Tá, é por... aqui é por ordem alfabética, né? Diferente lá no. Aqui tá no Z, né, mano? Então tá bem lá embaixo. Diferente no PlayStation 4 no PlayStation 5, que é por. A lista é por ordem que você jogou. Né? Faz até sentido, mas deveria ter a opção, né? De você deixar alfabética e. por. pelo que você jogou. Ó, tô mostrando minhas Isso aqui. Carregou, ué, carregou só do Playstation 4 Cadê o do Playstation 3? Pera aí, deixa eu carregar Opa, ah, tá carregando GTAs aqui, ó GTA Sandras San vai carregar mais aqui, mano Porque tem os Os novos, né, que eu platinei Pera aí, galera, deixa eu carregar aqui Aí, carregou Ó G Grand Theft Auto É... 5 Então, cara, ó É bastante troféu né, que você... Acho que, deixa eu ver aqui. Até... que Exército de Três Homens. Aí, alto ah, Altruísta, ó. Legal, esse troféu. Dinheirama. É... Por um Tris. Carne Fresca. Aqui, acho que aqui já... Começa online, né? Tá, aqui, ó. Começa um online... Então online eu fiz lá, ó, 11 do 10 de 2013. 11 do 10 de 2013, aqui, ó, online é, é. aqui depois é. Isso aqui é DLC, né? Então são 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É até bastante, né, mano, troféu online, né? GTA Online é uma vida também, né, mano? Então provavelmente você deve ter pego muitos desses daqui. Tem troféus aqui que são mais complicados, como eu disse. Né? Por exemplo, isso aqui, ó. Passageiro motorista. É, GTA Online. Oriente o seu motorista e fique em primeiro lugar com o copiloto no modo Rally. Isso que é mais complicado. Talvez você tenha pego na cagada, talvez, sei lá. Já é mais chatinho de fazer, mano. Se você pegou todos os troféus online... Pô, oh, mano, você vai ter pelo menos uma... Se você não curte muito platina, você vai ter uma platina do GTA, mano. Se você for bem legal, mano. É... Isso mostra que você fez tudo no jogo. Tem outro troféu aqui que é, é... Acho que é ganhar tudo, mano. Você tem que ganhar tudo no jogo. Seleção não natural. Complete 10 ondas de ataque. Não, esqueça aqui. Provavelmente você fez. Número 1, ó. Obtenha o primeiro lugar em todos os jogos competitivos. Então cara é golfe é dado é, é tudo é avião paraquedas é muita coisa que você tem que fazer para alcançar isso aqui então talvez você não tenha feito mas aqui no online é bastante co coisa ó tem a missão do Kiflon, que é legal eu, eu platinei 2014 platinei no ano seguinte né do game Muitos aqui, 2013, né? Que hoje, quando eu peguei o jogo no lançamento, né? Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver. 7 do 10. Ah, mas esse aqui é do, do táxi, né? Esse aqui já é mais avançada. Retornou o carro correu pela... É... 3 do 9, ó lá. 19 do 9. Será que eu tenho algum troféu no dia, mano? Eu não sei se eu joguei no dia. Do lançamento 20 do 9 foi 13 né que lançou não lembro a data eu não lembro velho mas está aqui tem muito troféu no mas é isso galera só para falar isso mesmo é online não temos mais mas como eu disse eu recomendo se você ficou esse um g em de... De... De... De... online termina a campanha já terminei a campanha o 100% pegue tudo que é bem legal aí, pelo menos Você vai pegar tudo aí no, no game Certo? Então, vou ficando por aqui Provavelmente esse é o último vídeo, né? Do, do GTA V no Playstation 3 um ano que vem não vai sair, né? E é isso Bom, até a próxima Fui!